Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos de volta, depois de umas merecidas férias, né? Período de descanso. Agora a gente retoma as atividades aqui do Canal Arte ao Vivo, já começando com a live de Arte ao Vivo, é, na qual a gente já vinha há seis programas. É, Uh, trazendo o, a ideia da desconstrução do espetáculo. Então, hoje a gente vai continuar esse caminho é, e eu me obrigo a fazer alguns comentários e algumas rememorações aqui. Enquanto vão chegando as pessoas que, porventura, passem pelo Facebook agora, é, é, eu já vou aproveitando e falando algumas coisas sobre a... Sobre o canal, sobre, sobre essa live e sobre tudo mais. É, nós estamos retomando agora. É, hoje é dia 10 de fevereiro, é, próximos do carnaval, quase, quase no carnaval que não vai existir, né? Pois seguimos aqui todos trancados em casa esperando a oportunidade de sermos vacinados. Né? E... mas eu queria dizer que o canal vai entrar em 2021 com uma nova programação. Gostaria primeiro e antes de mais nada de lembrar que esse canal é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da UFRB, onde eu trabalho, onde eu sou professor, e, na verdade, essa live de arte ao vivo deriva né, de coisas que a gente já vem desenvolvendo em sala de aula. É, então, é, isso tem um efeito bumerangue também, de alguma maneira. Né? Passa por, por, por um público maior, mas retorna para os nossos alunos também. É, e aqui, desde, desde meados do ano passado, a gente vem falando sobre essa ideia da desconstrução do espetáculo e eu venho fazendo uma linha do tempo sobre essa história da desconstrução do espetáculo. Então, é, vocês podem encontrar aqui em vídeos anteriores é, algumas, algumas informações sobre isso. Eu deveria, na verdade, ter posto aqui a linha do tempo, não vou fazer isso agora, porque senão eu vou gastar tempo do vídeo procurando essa, esse arquivo. Mas, de qualquer maneira, é, nós estamos aqui ainda bem no começo, porque nós falamos no, nas lives passadas sobre teatro... É, na antiguidade clássica, ou que nós chamamos hoje de teatro, né? e eu argumentei em favor da ideia de que era muito mais uma espécie de ritual coletivo. Depois nós falamos do teatro na Idade Média, e eu é, chamei a atenção para o fato de que é muito diferente daquilo que nós podemos imaginar, que seja teatro, e no fundo nós estávamos falando de é, uma espécie de peculiar de arte que tinha é, e comprometimentos religiosos e rituais também e que tinha muito que ver com a festa. Nós voltamos a falar isso quando eu falei de Bartim e do Renascimento e falamos, é, na verdade, do período um pouco anterior ao próprio Renascimento, né? E a gente falou de toda a questão das festas, né? E toda a ideia do Carnaval do Bartim que é muito importante e e agora a gente vai entrando assim, no período mais, mais, digamos, essencial da Idade Média, já quase na transição para o barroco, que é o período, na verdade, em que viveu, é, talvez, o grande dramaturgo de toda essa época, que foi, inegavelmente, William Shakespeare. Então, por exemplo, se a gente for pensar em termos de o, é, o nascimento de uma dramaturgia moderna, talvez essa dramaturgia moderna tenha surgido realmente no Renascimento. E talvez estejamos aí diante de algo que, inclusive, eu, como vou tentar demonstrar hoje, tem uma certa é, correspondência não é, com certos elementos que você encontra na arte do Renascimento e que apontam para um certo tipo de convergência não é, que... Uh, se traduz, principalmente, no edifício teatral. né? Edifício esse que vai ser consolidado, de certa forma, tornado canônico justamente pelos trabalhos do, do Shakespeare, entre outras coisas, porque ele não era só um dramaturgo, ele também foi um homem de companhia de teatro e foi responsável pela criação de, pelo menos, três teatros. Né? eu E eu pretendo falar um pouquinho sobre eles. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu já vou é, compartilhar com vocês uma coisa que vocês mesmos podem fazer como pesquisa. Né? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre o, o mais famoso teatro de de, é, de Shakespeare, é, que é o Globe Theatre, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de, de referências, inclusive. A mais importante de todas, que é essa aqui, né? a, a, o desenho mais ancestral, quero dizer, não é o mais importante, o desenho mais conhecido e mais ancestral é esse aqui, da, da, do, do Globe Theater, mas você encontra é, ainda, lá na pesquisa, você pode vir a encontrar vários outros exemplos, está né? aqui, ó. uma quantidade enorme de exemplos que você pode encontrar, é, vou fechar isso aqui, você pode encontrar de coisas que se assemelham não é, ao, ao, ao Globo Fiat. Inclusive, algumas relações de semelhança que podem ir sendo estabelecidas. Né? Vocês sabem perfeitamente que, hoje em dia, este Globo Fiat existe reformado, né? existe tá aqui, né? é, existe no Bankside de Londres, bem no centro de Londres, ali próximo, relativamente próximo a, a, a, a é o que se chama estrela de Londres Star eu acho aquela roda gigante que tem no centro de Londres vocês encontram ali perto fica o, o, o, o Globe Theatre que é essa esse no meu canto no canto superior esquerdo vocês veem uma foto recente e aqui no destaque vocês veem a foto do interior do, do, do Globe Theatre mas vocês encontram também uh, uh, outras relações de semelhança porque se você trocar para uh, palco italiano a sua pesquisa o que que você vai uh, o que que vai acontecer né deixa eu, deixa eu trocar aqui uh, uh, deixa eu fechar essa guia aqui e vou compartilhar com vocês uma outra guia que com a pesquisa com é, palco italiano. Aí acontece uma coisa muito curiosa, a gente se depara com as diferenças que costumeiramente se faz entre palco italiano e palco elisabetano, que é efetivamente o palco do Globo Theater, né? Mas, se você observa na pesquisa, um dos exemplos é justamente o, o, o exemplo que está aqui no destaque, que é o exemplo do Globo Theater. né? O Globo Feta é, é, portanto, alguma coisa que tem total relação com o palco italiano. É claro que todo mundo sabe disso, né? é claro que eu estou chovendo no molhado para quem é da área de teatro, mas, de qualquer maneira, essas semelhanças vão muito além de uma simples semelhança. Elas, na verdade, desenham um caminho né, que vai se estabelecendo a partir da ópera italiana, é, é, derivado desde que é, talvez, muito provavelmente o país mais dedicado à arte teatral desde sempre, ou pelo menos desde a modernidade. Isso a gente pode observar depois, alguns capítulos mais adiante, quando a gente chegar ao século XIX, eu vou falar do livro do Christophe Charles, aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa, sobre essa presença né, inglesa e principalmente da cidade de Londres nessa questão do teatro. Grande parte do que nós conhecemos de teatro é, deriva disso. Mas é claro que eu estou falando aqui de desconstruir o espetáculo e não desconstruir o teatro. Acontece que a nossa própria noção do que seja espetáculo deriva muito disso aí. Então, em determinado momento, e é o que a gente vai ver agora, muitas das coisas que são de entretenimento popular vão se misturar com o teatro. E o teatro vai enfrentar uma luta dura no sentido de se emancipar dessas outras formas e construir uma linguagem própria. E é isso que a gente está tentando, de alguma maneira, descrever aqui. Quer dizer, o espetáculo como nós conhecemos e que a gente associa muito automaticamente, isso é a tese principal dessas lives que eu estou fazendo, que a gente associa muito automaticamente ao teatro, na verdade, é algo que hoje já migrou para muitos outros lugares, mas essa é uma discussão que a gente vai ainda levar mais adiante. Hoje a gente vai falar, então, principalmente do, do Shakespeare, e eu vou me basear principalmente nesse livro fabuloso que eu volto sempre a ele, do Bill Bryson, chamado Shakespeare, O Mundo é um Palco. Todas as referências que eu estou fazendo aqui aparecem na explicação do vídeo, inclusive aqui no Facebook, eu tive cuidado dessa vez de colocar essas explicações antes, então vocês já podem acessar as referências aí, inclusive as referências de filmes que eu vou falar daqui a pouco. Mas esse livro do Bill Bryson, eu acho é, fabuloso, em primeiro lugar porque é um livro saborosíssimo de ler, não é um livro extremamente longo, e além disso, é um livro muito bem traduzido por uma pessoa de teatro, Zé Rubens Siqueira, que foi meu colega lá nas Artes do Corpo, na PUC de São Paulo, e é um competentíssimo tradutor e fez um lindo trabalho nesse livro. Em segundo lugar, porque o livro ele tem uma característica muito interessante. Ele já começa com um capítulo chamado Em Busca de William Shakespeare, e nesse capítulo ele já apresenta as razões pelas quais o livro tem o tamanho que tem e tem o formato que tem. Né? Eu vou falar um pouquinho dessas razões aqui, mas, ao final desse capítulo, é, ele diz assim, é, Cadê? Isso é o começo da vida do Shakespeare. Os primeiros anos. aí tem os primeiros anos, mas eu quero, na verdade, é, falar dessa, desse, desse final da introdução, que está aqui na página 28. Ah, sim, aqui. Ele diz assim... É... esse livro foi escrito tão tanto porque o mundo precisa de mais um livro sobre Shakespeare, claro, vocês sabem o, o, a quantidade de coisas escritas sobre Shakespeare né? o verbete da Wikipedia do Shakespeare é enorme e, e vocês vão encontrar é, toneladas de coisas escritas sobre Shakespeare e toneladas de biografias o Bill Bryson está bastante é consciente disso. Né? Mas a série de biografias de que ele faz parte precisa desse livro. A ideia é simples, ver o quanto de Shakespeare podemos conhecer, realmente conhecer, dos registros existentes. Razão pela qual, claro, é um volume tão magrinho. Claro, porque, na verdade, isto aqui o quanto de Shakespeare podemos conhecer, realmente conhecer dos registros existentes é pouco ou quase nada, porque, na verdade, a figura do Shakespeare é uma figura bastante é, complexa e muito estranha, porque pouco, é, pouco conhecida. Né? Na verdade, é, é um, uma, uma, uma personalidade da qual, daquelas que a gente pode elencar o lado de outros que são ainda mais complicados, como, por exemplo, o poeta Gregório de Matos aqui no Brasil, que são aquelas figuras que não se sabe sequer se elas tenham existido de fato ou se teriam sido, se teria sido parte da produção dessa, desse artista é, é, feita por alguma outra pessoa, ou coisa assim. Então, paira sobre a figura do Shakespeare, mas pairam uma série de mistérios né, a serem solucionados. E, e portanto, isso também é um fator né, de, de, é, de dificultar, que, que acaba por dificultar a, o conhecimento da, do autor. Da obra, na verdade, por conta de amigos dele que acabaram fazendo uma edição, que é o conhecido chamado, e assim chamado Primeiro Fólio, que é a, a, a primeira edição consistente das peças do Shakespeare, né, fora os sonetos que ele também publicou já no final da vida, esse conjunto é mais conhecido até do que propriamente a vida do Shakespeare, que é imersa em confusão. Isso é tudo muito interessante, porque cria uma atmosfera bastante é, é, fantasiosa né, e motivou muita gente para fazer muita coisa a respeito. É, bom, falei do Bill Bryson... É, eu gostaria de, antes de começar a falar do Shakespeare propriamente, é, tinha uma coisa que eu tinha que ter falado no início e acabei esquecendo, que é comentar rapidamente com vocês como que o canal vai se comportar a partir deste, é, deste novo semestre. Né? O, o, esse projeto de extensão vigora até agosto desse ano, mas o canal, evidentemente, pode e deve continuar. Né? E talvez a gente faça a renovação do próprio projeto de extensão. É, então, é, a gente tem uma nova programação. né Das outras vezes, eu até fiz uma, um vídeo, talvez eu faça agora de novo, já anunciando, mas isso vai ficar mais para março, as novas atrações do canal. Nós, temos, nós vamos diminuir a quantidade de, de lives do canal e tentar investir um pouco mais nos vídeos já pré-gravados. Isso porque é, não só isso me deu um trabalho louco no semestre passado, como eu fiquei assoberbado é com a quantidade enorme de... de de é, programas que eu tinha simultaneamente. Eu criei praticamente o dobro dos programas que eu tinha na primeira fase do canal, quando ele ainda nem era projeto de extensão. Então, nós vamos seguir é, com uma certa periodicidade, provavelmente de 15 dias, como tem sido até agora, a live de arte ao vivo e a live de, de é, som em movimento, né? e é, mais esporadicamente a live de estudos da performance. É, é, também vai haver, provavelmente, uma mudança de horários por conta dos meus horários na universidade. Eu vou ter aulas com os alunos no horário, que é este horário que eu estou usando aqui hoje. Então, esta é uma live, por exemplo, que vai mudar de horário, não sei se de dia, vai depender de eu conseguir é, é, suportar, né? é, conseguir, deixa eu ajeitar isso aqui, também tá meio esquisito, é, conseguir levar... É, duas atividades como essa simultaneamente, né? simultaneamente não, consecutivamente, no mesmo dia. Vocês sabem disso, está sendo super comentado hoje em dia, da fadiga que causa você ficar numa atividade é, online. Hoje, por exemplo, depois dessa live aqui, eu vou para uma reunião da minha universidade. Então, é... É, de certa forma, hoje eu já estou fazendo um teste para isso, porque eu teria que dar aula nesse horário que eu estou fazendo essa live hoje, vou ter que dar aula, vai ser nesse horário, e depois de terminar a aula eu tenho que vir para a live. Então, eu estou vendo como que isso vai acontecer, se isso vai ser possível, se não, eu vou anunciar uma mudança de horário. E a gente tem é, duas novas a, atrações que eu ainda não sei como que serão, se serão todas ao vivo, pelo menos uma vai ser, né, é, que são um programa de entrevistas. É, eu já vou falando um, um pouquinho aqui, depois eu faço um vídeo é, já explicando mais detalhadamente como vai ser isso. Mas esse programa de entrevistas vai se chamar Perfolatino e vai ser o primeiro programa do YouTube de entrevistas é, em Portunhol. Eu não sei se existem outros, mas esse vai ser em Portunhol. Porque eu tenho uma série de amigos... É, espalhados por toda a América do Sul e a América Central é, e no México que é, que eu vou convidar para conversar comigo aqui sobre performance, né? Então é, esse vai se chamar Perfor Latino e vai haver um outro também que é uma homenagem é, é, singela, homenagem que eu vou fazer à minha mestra que se foi em 2019, Jerusalphis Ferreira. É, que vai ser o programa Cultura das Bordas. Né? Uma homenagem a ela e, e também ao filho dela, o Keiko Pires, que também nos deixou no ano passado. Ou seja, nós estamos é, com, várias, com, com várias perdas aí no caminho, né? por conta da Covid e tudo mais. Não foi o caso da Jerusalém, mas eu também não sei se foi o caso do Keiko, mas enfim, de qualquer maneira, é, homenagear essas pessoas com um programa chamado Cultura das Bordas, que é um dos, uma das noções mais fundamentais do trabalho da Jerusalém, e que a gente vai trabalhar aqui com coisas que pertencem a esse universo da cultura das bordas. Quer dizer, o propósito do meu programa aí vai ser mais como é esse aqui: vai ser expor um pouquinho, através de exemplos, o que, que são essas culturas, o que, que é essa cultura das bordas, quem são os personagens desse universo né, que, é, que é ainda pouco explorado, embora todo mundo, de alguma maneira, já tenha passado por algum acontecimento da cultura das botas. Bom, é, então vamos lá para o Shakespeare, falar um pouquinho sobre Shakespeare e falar um pouquinho, assim, ah, esse é um, um, um tópico que eu acho que eu não vou dar conta dele é, totalmente hoje, não. Eu acho que ainda vai ficar faltando coisas para serem ditas num programa posterior. Né? Então, eu já estou considerando que isso aqui seja uma primeira parte da conversa né, sobre a, a presença do Shakespeare na cultura renascentista. Né? A, é, eu vou voltar a essa questão do renascimento e daquela proximidade com a cultura visual renascentista daqui a pouco, mas eu queria abrir falando sobre é, o Shakespeare propriamente dito, porque logo no início, nos primeiros capítulos do livro do Bill Bryson, ele já faz uma observação sobre aquilo que eu estava falando da obscuridade do conhecimento em torno de Shakespeare. Ele diz assim, o que realmente temos sobre Shakespeare são suas peças, todas menos uma ou duas, graças a, em grande parte aos esforços de seus colegas Henry Condell e John Hemmings, que juntaram o volume mais ou menos completa a sua obra depois da sua morte, que é esse esse tal do primeiro fólio. Né? Das cerca de 3 mil peças que se acredita terem sido encenadas em Londres entre a época aproximada do nascimento de Shakespeare e o fechamento dos teatros pelos puritanos é, num golpe contra a alegria, em 1642, é 80% só são conhecidas pelo título. Está havendo um pouquinho, um, acho que está havendo um pouquinho uma, uma patinada da rede, porque eu estou vendo que a minha imagem andou dando uma congelada aí. É, se, se por acaso é, interrompeu alguma coisa assim, as pessoas me avisem, por favor. É, então, das cerca de 3 mil peças que se acredita terem sido encenadas em Londres, 3 mil peças... É, é, entre a época aproximada do nascimento de Shakespeare e o fechamento dos teatros, que acontece ainda na idade adulta do Shakespeare, pelos puritanos, em 1642, 80% só são conhecidas pelo título, ou seja, se perdeu isso, mas de qualquer maneira é uma produção estupenda. Ou seja, esse é um período em que efetivamente há uma consolidação dessa... Já se ultrapassou em muito aquela circunstância que eu descrevi anteriormente da Idade Média, né, do fechamento das cidades e das, das trupes de saltimbancos, já se ultrapassou a situação é, do, da, do teatro como atividade ou como atração de festas maiores, e você já tem uma fixação de um determinado modelo. Mas não pensem que isso significa que já o edifício teatral está consolidado ou coisa assim. Vamos ver isso. É... Os puritanos fecharam, então, os teatros em 1642. É um período, todo o século 17 é um período de luta, século XVI e 17 ainda é um período de luta e conflito. É surpreendente inclusive que o teatro seja usado pelos jesuítas aqui no Brasil como tática da colonização, visto que é, ele era combatido né, é, por certos setores tradicionalistas, não só da aula protestante, quer dizer, os puritanos Ingleses, mas também dos, é, pelos, pelas alas conservadoras do catolicismo, sobretudo na reforma protestante que acontece nessa época. Né? E é surpreendente que essa arte considerada tão degenerada tenha sido utilizada aqui. Mas foi. Uh, inclusive, uh, hoje existem apenas por volta de 230 textos da época de Shakespeare inclusive os 38 dele próprios, que são cerca de 15% total, uma proporção gloriosamente assombrosa. Sem dúvida, então, a nossa imagem, do que possa ser teatro historicamente falando, está totalmente afetada por isso. Né? Outra observação que o Bill Bryson faz, que é muito interessante, é o William Shakespeare nasceu num mundo que tinha pouca gente que lutava para conservar a gente que tinha. E aí a gente, é, a gente nós aqui... É, começa a perceber algumas coisas surpreendentes. Vejam só, a peste, contudo, era apenas o começo das mortais preocupações na Inglaterra, porque essa é uma, peste, é uma época de é, disseminação de várias pestes, de ciclos de peste contínuos, né? graças ao fato de que a ciência ainda não tinha avançado, então não havia como combater certas coisas. Vejam só, o conflituado popular tinha de encantar, em, perdão, o conflituado popular tinha de encarar também outros perigos constantes. Vejam só, tuberculose, sarampo, raquitismo, escorbuto, dois tipos de varíola confluente e hemorrágica, escrófula, desinteria e uma vasta e amorfa variedade de defluxos e febres. A febre tessã, a febre tetran, a febre puerperal, a febre de navio, a febre cotidiana, a febre tifoide, além de frenesias, mal das aves e outras molestas, peculiares, de tipos vagos e numerosos. Essas, claros, claro, não respeitavam títulos. A própria rainha Elizabeth, que foi levada pela varíola em 1562, dois anos antes de William Shakespeare nascer. Isso a Elizabeth I, né? porque depois há um outro reinado de outra Elizabeth no período da idade adulta do Shakespeare. Até mesmo afecções... É, comparativamente menos graves, uma pedra no rim, uma ferida infeccionada, um parto difícil, podiam se tornar rapidamente mortais. Quase tão perigosos quanto as moléstias eram os tratamentos empregados. As vítimas eram purgadas com intensidade e sangradas até desmaiar. Tratamentos que dificilmente poderiam ajudar uma constituição já enfraquecida. Numa época, assim, rara era a criança que conhecia seus quatro avós. Né? Então, a época... Em que vive Shakespeare é uma época ainda extremamente difícil para sobreviver. Daí que a expectativa de vida das pessoas era é, muito pequena, não né? é, é? E, e o, o, o Shakespeare é, sobrevive admiravelmente. Isso é uma das coisas que o que o que o Bill Bryson fala aqui, né? ele sobrevive, admiravelmente, a um período em que essas estatísticas de expectativa de vida são bem baixas. Diz ele, mesmo em anos sem peste, 16% dos bebês morriam na Inglaterra. Né? Nesse ano, quase dois terços faleceram. Um vizinho de, do Shakespeare perdeu quatro filhos. Em certo sentido, a maior conquista da vida de William Shakespeare não foi escrever Hamlet ou sonetos, mas apenas sobreviver ao seu primeiro ano. Né? que ele nasceu em 23 de abril, no domingo, de 1564. 1564 fazia 64 anos da, da invasão do Brasil pelos portugueses, né? fazia mais ou menos 100 anos da invasão da, dos primeiros, uh, das primeiras ilhas americanas pelos espanhóis. Portanto, nós estamos já no período da, uh, do, da lógica da colonização. Isso é uma primeira coisa que eu acho que é importante assinalar a cultura colonial, né, que é uma uma das bases de sustentação da própria cultura ocidental, começa a se construir a partir daí. E a gente vai entender que isso depois a gente vai daqui a pouco a gente já vai entender é, como isso é importante. Não é algo que o Bill Bryson torne muito claro no livro dele. Mas lendo o livro dele e fazendo as devidas correspondências a gente começa a entender. Bom, mas espera aí essa prosperidade que acontece aqui, ali, a colar ou esses fatos que acontecem aqui e ali, ou o tipo de coisa que as pessoas consomem é, em, ter, em termos materiais, ou o que as pessoas comem, de onde que vêm essas coisas? Né? E aí você começa a entender qual é a lógica da colonização. Né? E mesmo os ingleses, que, não, que é, na verdade entraram em com os portugueses, com os, os espanhóis, é, durante todo o período da colônia, eles que não eram propriamente... É, foram colonizadores também mas não tinha interesse propriamente na América, a não ser da América do Norte, né, onde eles construíram a principal colônia deles, eles trataram ou procuraram tratar essas colônias como fontes né, para sustento, como de resto todo o empreendimento colonial. Então, é, o que eu quero dizer é que tem uma relação de correspondência muito curiosa entre essa produção cultural e, inclusive, os modos como ela se constrói e os modos como a própria colonização vai se é, construindo. Eu acho importante assinalar isso, porque eu acho que isso é um dos eixos é, de argumentação que eu tenho colocado aqui diversas vezes. Né? E, a própria, e, e, e também você, vendo a descrição dessa evolução é, no mundo ocidental, você vai percebendo de que modo alguns certos valores vão sendo fixados e transmitidos é, por séculos sucessivamente. Né? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Né? Ele diz também aqui que o acontecimento mais importante no panorama histórico do século XVI foi a mudança da Inglaterra de uma sociedade católica para uma sociedade protestante. E aqui eu aproveito para falar da questão da reforma protestante. Aí nós estamos no contexto da reforma e contra-reforma. Portanto, no contexto que vai nos conduzir àquela parte da história da arte, que é conhecida como barroco, que muito, durante muito tempo foi é, excluída da própria história da arte em favor de uma concepção mais próxima de uma, de uma ideia do que seria a antiguidade, entre aspas, entre muitas aspas, clássica. Né? Na verdade, nós estamos aí num período em que vai entrar em crise essa própria herança né, reivindicada pela Europa a partir de um referencial que remonta aos gregos, e não aos egípcios, isso é interessante. É, mas, é, obrigado, Estevam. Mas, é, é, esse, essa, essa transição vai ser uma transição complexa e difícil, que, que vai se arrastar por todo um período. Então, vejam só, no, no auge do Renascimento, você tem um dos acontecimentos mais importantes do Renascimento, que é o desenvolvimento de uma tecnologia que permite alguns países passarem à frente e avançarem no sentido de fazerem conquistas ultramarinas, né? é, descobrirem, entre aspas, outros, outros, outros territórios, na verdade, invadirem esses territórios e impor a, a, a mentalidade católica nesses territórios. Mas isso entra em crise logo, quer dizer, já a partir de 1564... Né? É, vamos pegar a data de nascimento do. provável de nascimento do William Shakespeare. A situação já está já tá mudando de figura. Né? Opa, eu acho meio congelada aí de novo. É, eu estou vendo, pelo menos aqui no meu feedback, uma meia congelada. Bom, é, é isso. É, então a gente tem uma. uma uma, uma flutuação desse conjunto de, de é, descobertas né, que o Renascimento traz consigo né, a partir da, desse período que vai é, atravessar o século XVI, é, metade do século XVI, o século XVII, até que, é, novamente, você tem uma retomada no século XVIII, novamente, de, desse paradigma clássico. Então, é, da sociedade católica para a sociedade protestante, nós já sabemos por que Henrique Oitava, aquela coisa, ele não vai falar sobre isso, embora o transcurso não tenha sido tranquilo, claro, de modo nenhum. A Inglaterra oscilou do protestantismo com Eduardo VI para o catolicismo com Mary Tudor, tem um filme sobre isso, e voltou ao protestantismo com Elizabeth. Tem um filme relativamente recente sobre isso, sobre a Mary Stuart e sobre a Elizabeth, um filme até interessante. É... Tem uma coisa que ele observa aqui, é que essa questão da sucessão real é uma coisa que afetou a obra do Shakespeare. Ele cita o Frank Kermode, que diz que a questão da sucessão real é um assunto de um quarto das peças de Shakespeare. E é verdade, né? várias das peças de Shakespeare discutem isso que é um tema da época e vai permanecer sendo um tema da época. Né? É... Então você tem esse, esse tumulto político você tem um tumulto religioso, você tem uma sociedade assentada sobre uma vida cotidiana que é extremamente difícil né? e, e, e afetada por uh, milhares de males que não, dos quais ainda não se sabe a solução. Né? O monarca, ainda falando sobre a vida imperial, o monarca gozava, isso é uma coisa que também é interessante assinalar, de poderes extremamente amplos de punição. A Elizabeth valia-se deles com prodigalidade, banindo da corte ou mesmo mandando prender cortesãos que lhe desagradavam, por exemplo, por se casarem sem a sua benção. Chegava a esse ponto, às vezes por períodos bem longos. Em teoria, ela gozava de poderes ilimitados para deter a seu bel prazer qualquer súdito que deixasse de honrar as sutis e numerosas distinções que separavam um nível da sociedade de outro. E essas eram sutis e numerosas de fato. No alto da pirâmide social, e ele tá, tudo isso que eu, tô, eu destaquei aqui é para falar disso, dessa estratificação social, né, para a gente entender a época do Shakespeare. No alto da pirâmide social estava o monarca, é claro, em seguida vinha a nobreza, né, com todos os seus pendurucados, as, os, os parasitas que viviam na corte, né, os, os, os, ah, os duques, condos, etc., e outros agregados, e... Né, Uh, o alto clero e os gentis homens nessa ordem. Então, nobreza, alto clero e gentis homens. Seguiam-se os cidadãos, que então significavam comerciantes mais ricos e semelhantes à burguesia, que começa a emergir nesse contexto. Depois vinham os pequenos proprietários, isto é, os pequenos fazendeiros, e, por fim, os artesãos e trabalhadores comuns, né? As leis suntuárias, como eram conhecidas, estabeleciam com precisão, embora ridiculamente, quem podia vestir o quê. Ou seja, cada uma dessas categorias sociais tem, tinha um modo de vestir. Até um determinado ponto aqui em que ele fala de, uma, de um retrato do William Shakespeare em que ele aparece todo de negro. E que isso era uma coisa muito difícil para uma pessoa pobre, porque as, os fixadores de tintas, quando você tingia um tecido, os fixadores não eram bons então quem podia usar pagar por uma tinta melhor e por uma um acabamento melhor é, e e, a, e fazer a tinta preta era era parece que o, o a forma mais fórmula mais difícil né de tintas então portanto quem tinha uma roupa preta era porque efetivamente possuía recursos para pagar esse tipo de artesanato né é... Mais adiante, ele vai dizer, vai falar sobre a comida. A comida era regulada de maneira similar, com restrições sobre quantos pratos se podia comer, dependendo do status social. Felizmente, desde o rompimento de Henrique VIII com Roma, comer carne na sexta-feira não era mais motivo para uma condenação à forca, embora qualquer pessoa pega comendo carne durante a quaresma ainda fosse mandada para prisão por três meses. E... É surpreendente que houvesse tamanha demanda, porque, na realidade, a maior parte das carnes leves, inclusive vitela, galinha e outras aves, era providencialmente caracterizada como peixe para poder ser comida é, no período da Quaresma Quase todos os aspectos da vida estavam sujeitos a alguma medida de restrição legal. Isto é, viver na época de Shakespeare era viver dentro de uma moldura bastante... pesada socialmente e, e socialmente com a oscilação impressionante era lá ele tá ele tá desaparecendo e reaparecendo a toda hora e olha que eu tô conectado com um cabo no no no, é, no modem né mesmo assim tá dando uma oscilação é, então se, se tiver algum problema se der algum problema de oscilação vocês me avisem aí eu já falei antes é Localmente, a pessoa podia ser multada por deixar seus patos andarem na rua ou por apropriação indébita do cascalho urbano, por receber em casa um hóspede sem permissão do Meirinho. Quer dizer, era uma sociedade muito complexa. Quando eu digo aqui, às vezes, de brincadeira, que se a gente caísse na máquina do tempo na Idade Média, a gente morreria porque não conseguiria lidar com a sociedade, eu não digo só em relação à Idade Média, numa época como essa também. Esse é o contexto de uma Europa que vai colonizar... Né, é, regiões do globo, como o Brasil, por exemplo. Então, a gente começa a perceber qual é a, a ambiência dessas, dessas capitais europeias e como isso devia ser diferente quando você vinha para uma colônia. Então, o degredado, o condenado que vinha, é, não, não evidentemente se vinha escravizado, que é outra história completamente diferente, mas o, o degredado que vinha banido para o Brasil, por exemplo, de Portugal para o Brasil, devia encontrar brechas aqui que eram impossíveis na sociedade europeia. Né? Em 1552, é, 12 anos antes de William Shakespeare nascer, quando seu pai John foi multado por, em um chilim por manter um monte de esterco na Henley Street, em Stratford. Né? Então, havia muito essa, essa, esse controle da sociedade. né Uh, aí ele fala um pouquinho sobre as profissões uh, que o pai do, do, do Shakespeare uh, exerceu. E aí entra num outro assunto também que é interessante. O analfabetismo era condição comum na Inglaterra do século XVII. Eu quero lembrar a vocês que eu já tinha assinalado que na Idade Média o conhecimento da escrita e da leitura era algo... É, destinado a pessoas específicas, principalmente o clero, né, e que até mesmo os nobres não eram leitores, né. E essa condição muda um pouquinho nessa época, mas é de se imaginar que a maior parte do público, por exemplo, que assistir uma peça de Shakespeare, não era um público letrado, né. Era um público frequentador de teatro, mas não necessariamente letrado, né. Se o analfabetismo era condição na Inglaterra do século, do século XVI, que é o período, uma boa parte do período vivido pelo Shakespeare, né? então é de se imaginar isso. Segundo uma estimativa, ao menos 70% dos homens e 90% das mulheres não eram capazes nem de assinar o próprio nome. Mas à medida que se subia na escala social, as taxas de alfabetização cresciam consideravelmente. Entre os artesãos treinados, categoria que incluía John Shakespeare, o pai do William, cerca de 60% sabiam ler, uma proporção claramente respeitável. Uh, William Shakespeare nasceu numa família de bastante importância no lugar, mas o pai dele é, acabou perdendo uh, é, muitas das coisas que tinha, né, em situações é, confusas nas quais também se meteu. A gente tem a impressão, lendo o livro do Bryson, que aquela época, uh, os endividamentos e as confusões uh, com empreendimentos falidos ou coisa assim eram relativamente comuns né? e estavam presentes o tempo todo. É... Bom, uh... uma parte... Uh... O treinamento, aí, aqui, ele vai falar um pouquinho é, duas das pessoas que frequentavam a escola, quer dizer, já existiam escolas, né, escolas naturalmente religiosas, e os meninos normalmente frequentavam escolas durante sete, oito anos, a partir de sete anos de idade, passavam boa parte do ano é, é, dentro das escolas, dificilmente, como eles desviam a luz do dia, é, ele até cita uma fala de Como Quiseres, né, do, o, o, assim a se lhe parece, né, uma, uma das peças do Shakespeare, em que o uh, um menino se que se arrasta como uma lesma sem nenhuma vontade para a escola. Né, e isto é uma coisa que uh, a gente observa... Nossa, como está ruim a, a internet hoje. Que coisa impressionante. A gente observa que... Uh, essa, essa esse essa, esse problema em particular com a escola em relação aos ingleses se estende ao longo de toda a história inglesa porque até até o filme The Wall né e até o, o, o esse projeto do Pink Floyd e do Waters você tem ainda o ou seja até a geração filhos da Segunda Guerra Mundial você ainda tem esse questionamento à escola, e que permanece, por exemplo, que é citado no, na música dos Smiths, né? The Headmaster Ritual, ou seja, olha aí os carros de som, é, ou seja, é, até mesmo nessa época, a, ou seja, já a, avançando é, pro, pelo, pelos anos 80, digamos, ainda está presente muito a... A, a, a grosseria né, e a, o autoritarismo dos principals, dos headmasters, dos, dos professores e dos mestres de escolas, sobretudo dos diretores das escolas. Na escola Westminster, em Londres, os meninos tinham que dormir num celeiro sem janelas, desprovidos de aquecimento, e suportar banhos gelados, pouca comida e castigos frequentes. Estas, porém, são condições, ele mesmo diz, não desconhecidas para muitos estudantes do século XX na Inglaterra. Ou seja, a tradição inglesa de escola é uma coisa realmente abominável. É, a escola, como já nos ensinou Foucault, é um desses mecanismos de dis disciplinarização, mas aí agora eu queria abrir um parênteses para fa falar um pouquinho sobre isso, que tem que ver com certas práticas desenvolvidas, a meu ver, desde o Renascimento. E aí eu quero fazer uma espécie de desvio que vai parecer para muitos muito doido, mas que, na verdade, é... vocês vão ver que faz sentido. Né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela de uma apresentação minha. né é... Para que vocês vejam, isso aqui é um PDF, eu vou botar em tela cheia, é... e é um material que eu costumo usar... É... É um material que eu costumo usar para. É, Isso, que eu tenho que controlar aqui. É um material que eu costumo usar para falar sobre uma coisa chamada perspectiva central, que é uma das invenções do Renascimento. Né? Ou seja, é, a partir do Renascimento, ao desenvolvimento que se dá ao longo de séculos, evidentemente, de uma tecnologia de representação imagética que se baseou numa estratégia tem a ver com o panóptico, Estevão, mas o panóptico vai para um outro caminho um pouco diferente, é, que é, é uma estratégia mediante a qual se podia colocar em perspectiva os objetos, né? ou seja, se instituiu uma prática que era derivada, na verdade, da, do, de uma coisa que foi inventada é, ainda no século XV, uh, né, no século XV, século XVI, que é a câmera obscura. Vocês estão vendo aí uma imagem na parte superior da câmera obscura do João Batista Alberti. Né? O João Batista Alberti é, foi justamente um pintor que, pensando na imagem visual como uma espécie de janela para o mundo, criou um estratagema que permitia que você pudesse olhar para as coisas de acordo com essa, esse redutor matemático e ótico que era a, a, a, a câmera obscura e, com isso, facilitar o processo de é, representação né, da imagem. Né? Bom, é, essa, esse, esse artefato, que é a câmera obscura, é construído pelo João Batista Alberti, ao que tudo leva a criar até em proporções muito grandes, como essa que vocês estão vendo aí, é um aparato, dos vários aparatos existentes, para fazer a representação de uma imagem em perspectiva. Então, é, sim, é, é o tratado da pintura do Alberti, exatamente. Quer dizer, o Alberti é o codificador principal Disso, no desenho de baixo, vocês estão vendo aí o Albrecht Dürer, né? um outro pintor também da época do Renascimento, usando uma outra estratégia. Né? Ele está tentando fazer um desenho no escurso, e aí você tem uma grade né, colocada sobre o objeto que ele está tentando representar, que divide esse objeto em porções iguais, né? em quadradinhos iguais, e ele tem uma grade correspondente sobre a sua mesa, e ele usando um bastão, não sei se dá para perceber aqui, um bastão que vai até é, o, o olho dele, onde na ponta tem uma agulha, permite que ele localize qual é o ponto central da composição e a partir daí, usando esse ponto como referência, ele vai aumentando ou diminuindo. A estratégia, portanto, consiste em pensar em um modo pelo qual é, as figuras possam ser agrupadas para a nossa visão de tal maneira que o que está mais distante diminui e o que está mais próximo aumenta. Essa estratégia é uma das... Perdão. É uma das estratégias possíveis né, usadas para representação é, da perspectiva. Estratégia essa que foi usada, como vocês podem ver... Opa, não é aqui? Nossa, estou voltando. Vocês pode, como vocês podem ver, foi a estratégia usada... Para a construção dessa figura ai meu Deus, peraí, é que está passando muito rápido, deixa eu é, que está localizada na, na, na, no, no, é, numa igreja, num, na verdade, num refeitório, e que foi encomendada ao Leonardo da Vinci, que é a figura da Santa Ceia. Essa figura é toda matematizável, eu não vou entrar nos detalhes disso aí, mas ela é toda construída de acordo com paradigmas matemáticos. Mas essa linha em azul que vocês estão vendo aí é aquela que marca, vamos dizer assim, o quadrado principal do jogo de perspectiva. Há sempre um ponto de fuga localizado é, no fundo da composição para, e que serve de referência para aumentar ou diminuir as figuras que estão em perspectiva não é muito difícil deduzir que esse, essa estratégia foi a estratégia que foi usada nos anos subsequentes, nos séculos subsequentes. Então, a mesma câmera obscura ou estratégias equivalentes foram usadas, por exemplo, para fazer o, carnal, o casal Arnolfini, que é um quadro que é muito interessante e já de uma outra época, do Van Eyck, porque é um quadro em que o próprio autor se retratou no espelho localizado no fundo da composição. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso pode muito no nosso assunto. E foi a mesma estratégia usada, por exemplo, pelo Velázquez, né, no famoso quadro As Meninas de Velázquez. Quando eu falo sobre isso com os meus alunos de, é, de, de arte, né, a gente conversa mais sobre a perspectiva, eu falo sobre esses detalhes. O que é importante aqui destacar é que essa estratégia da perspectiva central determinou até mesmo a construção dos próprios edifícios. Não é? Então, a gente passa a ter edifícios em que, usando o mesmo princípio da perspectiva central, todo mundo que está, vai, por exemplo, assistir uma aula ou assistir uma missa ou assistir uma peça de teatro vão todos olhar na mesma direção nós vamos perceber que isso não acontece tão rapidamente assim no teatro, né? e sobretudo no teatro do Shakespeare, que ainda é, né, o teatro lizbetano, é, o edifício teatro elizabetano, ainda é uma espécie de adaptação da arena com esse outro elemento que é o ponto convergente de todos os olhares. Mas o que, é que se institui a partir do Renascimento a visão de que todos devam olhar para um único ponto de vista ou seja, consequentemente, ideologicamente, isso corresponde à visão de um único ponto de vista, ou à, à assunção de que um único ponto de vista é, existe sobre as coisas. Esse, isso cria uma disciplinarização do olhar, é aí que eu quero chegar, que vai ser inaugurada no Renascimento, que nós vamos comprar como disciplinarização do olhar durante todos os séculos subsequentes até hoje. Pois até o princípio dessa câmera que eu estou usando ainda é o princípio da câmera obscura, dessa, desse artefato inventado no Renascimento. É claro que existem outras formas de organização da imagem. Né? Existem inúmeras outras técnicas perspectivísticas. Por exemplo, só para dar um exemplo, existe muita pintura chinesa em que há a perspectiva invertida, ou seja, em vez das coisas diminuírem à medida que vão para o fundo, elas aumentam. Há perspectivas paralelas, como usadas na pintura japonesa. A própria Idade Média usava uma perspectiva hierárquica, ou seja, quem tinha mais importância no quadro, geralmente quadros religiosos apareciam maior do que os outros, sem nenhum respeito pela lógica que a gente considera natural, mas que não tem nada de natural, que é a lógica de organização de tal forma que as coisas que são que ficam mais próximas da lente, ficam maiores, e depois elas diminuem. Essa é a lógica usada por aparatos como esse que eu estou usando aqui, que é o aparato da perspectiva central. E, evidentemente, isto também comparece em todos os outros universos. Então, é de se imaginar que a própria escola né, dessa época, né, que está sendo descrita aqui pelo Bill Bryson, né, compartilha de muitos desses fatores que favorecem a disciplinarização. Você constrói um ambiente com o pé direito muito alto em que os alunos já se sentem oprimidos por causa dessa altura tremenda. Eles são obrigados a ficar todos sentados e olhando todos numa determinada direção onde o professor, né, e, e, nessa, e nesse lugar, o professor é, despeja todo o seu conhecimento sem que ele possa ser contestado. Né? Essa é a lógica... né é, é, que também vai ser a lógica do espetáculo, curiosamente. Quando eu faço, quando eu mostro, passou meio rapidamente aí, mas quando eu uso essa apresentação, eu começo fazendo, eu vou voltar isso depois, a essa apresentação e essa imagem, eu começo fazendo uma referência aos uh, performance camera players, que é um pessoal que existiu nos Estados Unidos nos anos 90, que fazia performance para câmeras de vigilância. Há toda uma discussão sobre essa questão da vigilância que está presente hoje em dia, mas todas essas câmeras são baseadas, todas as câmeras ainda são baseadas no princípio da perspectiva central. Por conseguinte, né? nós ainda estamos usando um recorte da realidade, porque tem tudo aquilo que escapa do quadro da câmera, né? que está aqui fora, né? tem tudo isso que escapa do quadro, né? então tem todo um campo extra-quadro né? e a câmera só enquadra um determinado aspecto do que nós estamos vendo, isso como um primeiro detalhe. Segundo detalhe, a câmera foca em uma determinada direção e o próprio aparato da câmera né, corresponde a essa ideia de fazer com que todos olhem numa mesma direção. Para quem quiser mais informações sobre isso, pode consultar o livro do Arlindo Machado, eu esqueci de deixar aqui na explicação do vídeo, mas depois, quando o vídeo for para o YouTube ele vai estar com essa referência. É, o, o livro do Arlindo Machado, A Ilusão Especular, agora se chama A Ilusão Especular, uma breve introdução à fotografia. Ele se chamava é, é, A Ilusão Especular, uma introdução à fotografia. Eu achei que eu tinha separado ele aqui, mas não está aqui agora. Ah, não, está aqui. Deixa eu pegar. Porque essa referência é interessante fazer. Né? A ilusão... Especular. Ah, ele chamou de uma teoria da fotografia. Né? Você virando o livro ao contrário, uma teoria da fotografia. Antes, ele chamava uma introdução à fotografia. É nesse livro que tem toda uma discussão sobre o Alberti, sobre a perspectiva central. Vou deixar referência aqui no, na explicação do vídeo. Mas esta, esse tipo de organização perspectivística, baseada num ponto de fuga no centro da composição, é aquilo que vai ser a organização visual com a qual nós estamos acostumados a criar uma homologia, uma semelhança disso com a realidade. E aí, então, a gente considera, inclusive, que material que seja, que funciona como prova jurídica, né, inclusive material que seja uma filmagem em vídeo, ou coisa assim, esquecendo-nos de que o próprio aparato técnico né, que usa essa... É, que se usa para fazer essa prova de verdade, ele não é, em absoluto, garantidor dessa verdade. Né? Então, isso tudo nasce nessa época do Shakespeare. Quer dizer, o Shakespeare, o Shakespeare está imerso nesse extraordinário mundo em que vai se configurando o mundo moderno. Né? É... Bom... É... O que esse aluno da escola, da escola renascentista dessa época na Inglaterra aprendia? Segundo Stanley Wells e Gary Taylor, na introdução à edição de Oxford das Obras Completas, do Shakespeare, qualquer aluno de escola secundária da época recebia uma base mais sólida de retórica e literatura latina do que a maioria dos diplomados em letras clássicas nos dias de hoje. De fato, né, esse, essa, a, garant... o, o, o, a gente pode traçar uma história só sobre a garantia de certos preceitos é, intelectuais. Por exemplo, a escola em que a minha mãe estudou, no Recife, tinha francês, tinha inglês, tinha latim e tinha grego. Né? O latim e o grego correspondem, e a escola que meu pai estudou também, o latim e o grego correspondem à manutenção da tradição clássica. E o francês, principalmente, que era hegemônico na época na, na década de 20, garantia a, sim, a, a proximidade com a influência francesa na cultura. Não é? Ou seja, todas essas três línguas, por exemplo, indicavam uma certa, um certo verniz, uma certa sofisticação característica da classe dominante. Então, é, entrar na escola era um privilégio de classe que garantia a possibilidade de se ter contato com certos saberes que, por sua vez, garantiam uma certa posição social. Bom, Uh, na, na, na no, no capítulo 3 do livro do Bryson Ele então vai falar mais um pouquinho Sobre esse contexto do que era viver em Londres Em quase todos os anos Ao longo de pelo menos dois séculos E meia quantidade de mortes Ultrapassou de nascimentos em Londres Por causa dessa história da peste que estava sempre presente em algum ponto da cidade. Se espalhava assassina a cada período de 10 anos, mais ou menos. Aqueles que tinham meios deixavam a cidade... Olha aí a história, é, é, vamos dizer, ancestral dessa coisa de você sair da cidade para o campo. Né? Sim, exatamente. Aqueles que tinham meios deixavam a cidade a cada epidemia. Essa era, em grande parte, a razão de haver tantos palácios reais nos arredores de Londres. Então... Nos arredores de Londres, você tem palácios como Richmond Greenwich, Hampton Court e outros locais. As apresentações públicas de todos os tipos, isso eu achei muito interessante, na verdade, todas as aglomerações públicas, exceto os ritos religiosos, ficavam também proibidas numa área de 10 quilômetros em torno de Londres, cada vez que o número de mortes da cidade chegava a 40. E isso acontecia bastante. Quer dizer, a gente que está vivendo uma pandemia, a gente... É, se queixa por, com toda a razão, porque nós estamos vivendo um outro contexto em que você tem um prov, é, provimento científico suficiente para que você possa não passar por essa situação. Mas é claro também que essa situação foi, em grande parte, provocada por todos os escalabros que se produziu é, contra a natureza nesse tempo todo. Mas vejam que houve uma determinada época quando isso ainda não estava disponível, quer dizer, as curas para as doenças, etc., em que havia permanentemente essa manutenção. Há outras coisas surpreendentes. né? É... Aqui ele ainda diz assim, só mesmo o fluxo constante de provincianos ambiciosos e refugiados protestantes do continente faziam a população crescer. E ela, de fato, cresceu de 50 mil em 1500 ano né, da assim chamada descoberta do Brasil, para quatro, é, é, quatro vezes esse número por volta do final do século. Esses números são, evidentemente, estimativas. Nos anos de pico do reinado de Elizabeth, Londres era uma das grandes cidades da Europa, superada em tamanho apenas por Paris e Nápoles. É, em nenhum ponto da metrópole, a expectativa de vida ia além dos 35 anos. Em alguns distritos mais pobres, mal chegava aos 25. Isso é uma coisa que, inclusive, é surpreendente, porque recentemente eu vi no acho que foi no The Guardian ou no próprio não, acho que foi no The Guardian é, umas fotos de, de Londres, da década de 20 e 30, quando ainda existia quantidades de bairros enormes onde as pessoas viviam numa extrema miséria. Quer dizer, o. Essa história do, da, da Inglaterra como primeiro mundo e tal, é, é algo que tem que ver com uma outra concepção também de mundo. Né? O grosso da população se concentrava em 448 acres extremamente acolhedores dentro das muralhas da cidade, em torno da Torre de Londres e da Catedral de São Paulo. As muralhas hoje sobrevivem apenas em fragmentos espalhados e nomes relíquias, sobretudo dos seus portões o Bishop Gate, o Cripple Gate, o New Gate, o Old Gate, e assim por diante, que é como é em Paris também que você tem os portões. Ou seja, as cidades europeias mantiveram um pouco ainda no renascimento da lógica de construção medieval com os seus portões e com as muralhas, sendo que Londres uh, derrubou isso mais cedo. E um outro detalhe que é interessante, a área que elas um dia uh, delimitaram fisicamente ainda é conhecida como a City de Londres e permanece separada do ponto de vista administrativo da muito mais vasta, mas crucialmente menos importante, cidade de Londres que a cerca. Eu estive em Londres uma única vez na vida, mas uma coisa que me deixou uma profunda impressão é o gigantismo da cidade, né? e essa coisa de arremedo de vários, vários arrabaldos da cidade são grudados à própria cidade. Isso é uma coisa que ainda hoje se percebe quando é, Engels, Friedrich Engels, né, que escreveu o Manifesto Comunista com Marx, esteve em Londres, ele ficou escandalizado por ver tantas, tantos arrabaldes onde as pessoas viviam de forma absolutamente miserável, passando fome e tudo, e a quantidade de gente nas ruas, que é uma coisa que, quando eu estive em Londres já faz muitos anos, mas ainda era muito perceptível isso. Se a gente pega, por exemplo, que tem agora vídeos 4K, passeando em Londres, você vê ainda hoje, mesmo tendo a pandemia, a quantidade de gente pela rua. né? Ou seja, Londres se constrói como uma cidade desse tipo há muito tempo. né? Bom, é... em 1598, um levantamento de Londres que foi publicado por um certo John Stoll, já à altura, com 70 e tantos anos, que não era coisa para qualquer um, observou com desânimo que muitos distritos, antes com vista para o campo aberto, onde as pessoas podiam restaurar seus espíritos cansados, com o ar, com o ar doce e fresco, agora dá um lugar a vastos acampamentos de fumarentas, choupanas e oficinas. E esses vastos acampamentos de fumarentas, choupanas e oficinas vão ser os ancestrais depois da, das fábricas, né? quando no século XVIII começa... É todo o processo da Revolução Industrial. né? Então, a metrópole cinza de Londres, que a gente está mais acostumado a ver nos filmes de terror ambientado no século XIX, na verdade, tem suas origens em situações mais remotas ainda. Né? Devia ser um lugar realmente insuportável para se viver. né? Mas era um lugar que atraía todos os aventureiros e, atra... e atraiu um certo William Shakespeare, que, inclusive, abandonou a sua família... né? na cidade de Stratford, de onde ele vinha, que fica, eh, ficava naquela época uma distância muito grande de Londres, em torno de 100 quilômetros para a época, era uma viagem de quatro dias. Eh, e eh, essa, essa, essa cidade relativamente próxima é de onde vem o estranho bar do William Shakespeare, que, como todos os aventureiros da época, fica absolutamente fascinado é, com esta cidade que, no entanto, na época possuía uma densidade de conforto que hoje mal podemos imaginar. Né? Longe das poucas vias públicas principais, diz ele aqui, o Bill Bryson, as ruas eram muito mais estreitas que agora e as casas com seus andares superiores projetados sobre a rua muitas vezes quase se encontravam. É, é interessante notar que é, o preconceito social brasileiro se volta muito contra as favelas, quando, na verdade, elas são formações arquitetônicas e urbanísticas, que tem tudo a ver com um certo ambiente que a Europa conheceu lá nos idos do Renascimento. Os vizinhos eram realmente próximos e todo o fedor e os eflúvios que produziam tendiam a se acumular e perdurar. O lixo era um problema perene. Houndstead, fossa de cães, segundo John Stowe, ganhou esse nome pelo número de cães atirados ali dentro. Mesmo fantasiosa, a história é reveladora. E tem mais, ricos e pobres viviam muito mais lado a lado do que agora. Segundo quase todas as histórias, os portões da City eram trancados ao anoitecer e ninguém podia entrar ou sair até o amanhecer, se bem que, como o entardecer chega no meio da tarde do inverno londrino, devesse haver algum critério de aplicação da lei senão não haveria, no mínimo, multidões de espectadores de teatro perdidos e provavelmente aflitos na maior parte dos dias da semana. Essa observação em específico eu quis destacar porque tem um processo de ir e vir, do periférico para o central é, dessa cidade de Londres, como também de outras cidades europeias, que vai caracterizar uma evolução desse tipo de atividade ou de entretenimento que é o espetáculo teatral. O que é que vai acontecer? À medida que é, é, os, os espetáculos teatrais se popularizam, eles se amplificam e vão para regiões, ele mesmo vai descrever aqui, mais periféricas da cidade. À medida que eles se tornam atrativo para as classes mais abastadas, eles vão se aproximando das partes mais centrais da cidade. De qualquer forma, né, há um período em que os chats estão localizados à City e há um período, como ele vai descrever aqui, em que os chats vão ficar localizados em certas regiões onde também estão outros entretenimentos, como rinhas de galo, como brigas de. até é, atrações que hoje nos parecem grotescas, nos pareceriam grotescas, como, por exemplo, briga de ursos. Né, luta de ursos, né, que é uma coisa completamente é, absurda e sem sentido, e outras atrações mais circos e, e todos os tipos de entretenimento possíveis. Isso estava localizado é, a essa altura, com, né, esse tipo de entretenimento estava localizado numa determinada região que acabou se transformando numa espécie de bairro dos artistas né, ou o lugar onde se podia encontrar com muita frequência é, os, os artistas, né? Nesse ponto, é, já chegando a esse ponto e já nos aproximando do final da nossa conversa aqui, eu queria é, aproveitar para introduzir um outro elemento aqui que é, a gente vai comentar mais, como eu já imaginava, não vai dar para fazer isso hoje. A gente vai comentar isso na, na próxima, na próxima, na próxima nossa próxima é, nosso próximo encontro aqui, né? É, aí é, esse isso que eu vou falar refere-se a um filme chamado O Libertino, né? É, esse filme é como vocês estão vendo aqui, eu já botei a referência lá no no, no, é, no nosso na, na, na explicação do vídeo. Esse filme aqui é, em, vocês encontram dublado no YouTube, é um filme de 2005 do é, cineasta Lawrence Dunsmore, é, e é com, um filme com o Johnny Depp, né, e que trata e que conta a história. Né, deixa eu pegar aqui um, uma crítica que, é, que comenta esse tipo de coisa: conta uma história que, na verdade, vem de uma peça de teatro inglesa já contemporânea, do Stephen Jeffries que foi estrelada é, pelo John Malkovich, que, fascinado com o tema, produziu a adaptação para o cinema e, da montagem dos palcos, convidando Johnny Depp a assumir o papel, acentuando praticamente... E, e, e atuando o próprio John Malkovich, praticamente irreconhecível, sob uma peruca e nariz falso, como o rei Carlos II. O rei Carlos II, né, é, é filho do, é, é, do rei James... Né, e da, dessa linhagem de é, reis que vão é, ser é, mecenas, patrocinadores. Né, deixa eu fechar isso aqui, porque está misturando as coisas. E vão ser patrocinadores da, da, da arte teatral na época. Tem vários pontos de convergência entre esse filme e o que eu estou falando. Eu agora é, só vou mencionar um detalhe que eu vou deixar como sugestão para vocês, para verem, e como eu não quero ter problemas com, com direitos autorais aqui, de ficar passando trecho do filme e tal, sobretudo no Facebook, isso dá problema. Eu vou só deixar a referência aqui com vocês, mas eu sugiro que vocês assistam o filme né, e observem o lugar fétido e imundo e tal, que é a Londres, ainda de Carlos II, que já é uma época posterior à época do Shakespeare. E, ao mesmo tempo... É, a figura desse libertino, que também é um poeta, que faz, é, que faz poemas tanto satirizando a figura do rei como elogiando a figura dele. E, sobretudo, uma cena que se passa... Eu tinha é, selecionado essa, esse momento aqui do filme, deixa eu tirar o som, que é a cena que se passa justamente num teatro, em que a gente tem uma surpresa impressionante de ver... Né, como é esse teatro já num período próximo, a gente vai voltar a isso outras vezes, num período próximo já a retomada né, dos modelos clássicos de representação na arte. Né? Porque você atravessa por um período, que é o período barroco, em que isso oscila um pouco, e aí você já tem um retorno a isso. É, essa cena que a gente está vendo é a cena em que o personagem do Johnny Depp entra no teatro e aí você tem, nesse ponto desse ponto para diante, um plano-sequência incrível em que se mostra todo o recinto do teatro e uma das coisas que mais impressionam é que bem poucas pessoas estão assistindo ao espetáculo. Né? A maior parte das pessoas não está assistindo ao espetáculo, não está vendo o espetáculo. É, enfim, depois a gente vai voltar a isso... Né, mas é muito interessante notar como é, se passa essa situação né, que está muito distante da situação e da própria lógica que nós entendemos ser a lógica e a ética, o comportamento necessário para se estar diante de uma representação teatral hoje em dia. E, ao mesmo tempo, nós notamos aquela correspondência do edifício da arquitetura né, que faz com que os olhares caminhem para um ponto de vista só, que é a arquitetura teatral, nesse momento. Esse é um momento já bem posterior aos edifícios teatrais é, do, do Shakespeare, mas na próxima, no, próximo, no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco tanto sobre esse edifício teatral e sobre essa apresentação teatral, como também a gente vai falar sobre aquela que seria... A, a, que eu anunciei já um pouco hoje, mas aquela que seria a, a, vamos dizer assim, a síntese de todas as formas de expressão teatral é, e que vai consolidar um certo modelo de personagem, de ambientação, de, de dramaturgia, vamos dizer assim, que vai perdurar... Por todo o teatro durante muitos séculos posteriormente, e que é a peça Hamlet. Né? Então, portanto, é, para resumir e concluir o que a gente está falando aqui, nós falamos um pouquinho sobre essa ambiência é, em que viveu o Shakespeare, para que a gente possa entender as diferenças profundas em relação ao período que a gente vive hoje em dia. A gente viu algumas relações entre isso e o projeto colonizador. Né? A gente viu também é, que a, a, o, o modelo né, desse edifício teatral, que antes, como nós tínhamos visto nos, nas, nos vídeos anteriores, não tinha um lugar específico, passa pelo carroção, passa por vários lugares, esse modelo do edifício teatral, modelo tributário né, das, das, da construção visual, que também é a construção da perspectiva central do Renascimento, e aí, na, no, nos, nos, nas, nas nossas próximas conversas de Desconstruir o Espetáculo aqui no, no, na playlist de Arte ao Vivo, a gente vai falar, então, da figura do Shakespeare, a gente vai falar dessa questão do edifício teatral com mais detalhes, né, falar do Globe Theater, vai falar desse edifício que você pode encontrar numa réplica ainda hoje em Londres, vai falar do que, que era a noção de espetáculo e de espetáculo teatral para a época do Shakespeare, e, por fim, nós vamos falar especificamente do Hamlet. Eu deixei uma indicação de um livro aí, mas eu vou, que eu vou usar só na próxima live, que é um livro uh, é, muito interessante, né, interessante para essa questão da ambiência do Hamlet e do Shakespeare. Mas tudo isso a gente vai falar, e o do próprio Hamlet a gente só vai falar nosso próximo encontro. Então, eu me despeço de vocês agora, é, é, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque a gente já está numa campanha aí, estamos, estamos tá faltando 20 e poucos inscritos para que a gente chegue a 500 inscritos no canal, o que é um avanço é, é, excepcional, assim, eu fico muito contente com isso, então, vocês se inscrevendo no canal ajudam o projeto a continuar, né, e ajudam também um projeto de extensão de uma universidade pública, né, e ajudam o próprio canal a prosseguir e estimulam eu me estimulam a dar continuidade a esse trabalho que eu estou fazendo, tá bom? Então eu vejo vocês novamente, se não na semana que vem eu vou avisar antes. Eu ainda está um pouco confuso isso porque eu ainda estou vendo como que eu vou organizar as coisas aqui, está chegando está tendo reuniões em dias em que eu tenho que fazer live, então tá, a coisa está ainda, o, a, o calendário está ainda se ajeitando, a partir de março vai se firmar mais, mas talvez, se for possível, na semana que vem, se não daqui a 15 dias, a gente se encontra novamente para continuar esse papo sobre Shakespeare, sobre Hamlet, sobre teatro no Renascimento e sobre o espetáculo, a noção do espetáculo ainda nessa época tá bom? Agradeço a todos que estiveram presentes, agradeço especialmente o Estevam que interagiu aqui o tempo todo comigo, e convido vocês para a semana que vem novamente aqui, ou na, daqui a 15 dias, fiquem atentos, eu vou avisar pelo Facebook, e esse vídeo, sim, uma coisa importante é esse vídeo, depois que eu terminar aqui, ainda hoje esse vídeo vai estar disponível lá no canal Arte ao Vivo no YouTube, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.